Você gestor, empresário, líder de equipe, tem buscado técnicas e estratégias de negociação para aplicar nas diferentes situações do dia a dia? Se você busca ou se esse tema faz sentido para você, fique ligado nesse vídeo porque vamos falar sobre estratégias que vão lhe ajudar e muito a lidar com diferentes situações do seu cotidiano. Olá, eu sou o Marcel Molina e mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E se essa é a sua primeira vez por aqui, ative o sininho, receba as notificações, comente cada uma das nossas publicações e lembre-se que toda quarta-feira às 20 horas um novo vídeo muito bacana estará à sua disposição. E pessoal, então nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o processo de negociação que nada mais é do que uma habilidade crucial no ambiente empresarial. Ela é importante porque tem a ver com o aprendizado de técnicas e desenvolver estratégias eficazes para que a gente obtenha resultados positivos em diferentes situações do nosso dia a dia. Nesse sentido, eu vou apresentar para você algumas técnicas e estratégias de negociação que vão lhe ajudar a desenvolver aí melhores estratégias no dia a dia. A primeira dica ligado ao processo de negociação tem a ver com definir objetivos claros. Um bom negociador, primeiro ele pensa e depois ele age. Muitas vezes é comum as pessoas agirem no impulso e depois ficar pensando, desesperado ou desesperada e o que vão fazer para tentar reverter algo que poderia ser evitado. Além disso, pessoal, é fundamental a gente analisar as situações, olhar todo o cenário de forma estratégica, de forma detalhada, entender qual é o meu interesse, qual é o interesse do outro lado, analisar as necessidades de todo mundo que está envolvido, diretamente ou indiretamente, projetar metas realistas e desenvolver um plano para alcançá-la. Dessa forma, determine quais são os seus reais interesses, necessidades, dentro desse processo de negociação, para que só então você consiga transformar esse objetivo em resultado. E para isso, gente. É fundamental você se preparar. Realize uma pesquisa ampla sobre tudo que envolve a negociação. Tente entender exatamente por que, que o outro lado assume determinada postura. Tente entender por que, que você se sente limitado, você se sente sob pressão para lidar com alguns conflitos que ali normalmente acontece. Para só então você projetar um acordo específico. Agora, o outro ponto importante será identificar e usar o poder da barganha. Identifique o poder de barganha com a outra parte e use a seu favor. Por exemplo, você está negociando com um colaborador uma determinada promoção. E nesse caso, ao invés de você simplesmente empresário ceder, sem fazer uma análise mais profunda, troque concessões provoque o outro lado no sentido de saber o que esse funcionário estaria disposto a fazer de diferente para justificar essa projeção de carreira. O quanto a mais de resultado esse profissional entregará nos próximos ciclos. Dessa forma, você gestor e empresário poderá avaliar de uma forma muito mais ampla se de fato estaria fazendo ou não o melhor negócio. Agora, para que essa negociação de fato tenha sucesso, conhecer a arte da escutativa também será mais do que fundamental. Já que escutativa, e já falamos sobre isso em vídeos anteriores, é uma habilidade importantíssima na negociação. Escute com atenção, faça perguntas para entender esses interesses do qual a gente comentou, pois apenas dessa forma você poderá propor soluções muito mais criativas. Tente pensar um pouco fora da caixa. Proponha algo que vai além do básico, para que você consiga surpreender a outra parte. Para isso, é fundamental pensar o quão importante é construir relacionamentos sólidos. Relacionamentos positivos, saudáveis e que vai nos ajudar a criar um ambiente bacana para a gente desenvolver essa negociação da maneira mais justa e da maneira mais correta. Tente estabelecer uma relação de confiança e uma relação de respeito com a outra parte. E por que não, para fomentar esse relacionamento, saber ceder em algumas situações? É aquela história. Negociação nada mais é do que um sinônimo de conflito. O que a gente não pode, quando eu negociar com o meu cliente interno, ou com um cliente externo, eu transformar um simples conflito de uma negociação em um confronto de guerra, onde as pessoas esquecem os interesses em comum e acabam entrando numa disputa de posição. Para isso, deixar o ego de lado é mais do que fundamental. Não entre nessa disputa, gerencie esse conflito. Isso vai fazer com que você tenha menos razão em algumas situações e consiga a garantir excelentes resultados nas suas negociações. Para isso, flexibilidade é mais do que importante para que a gente consiga fazer isso da forma que a gente quer. Então esteja disposto a ouvir e a considerar também os argumentos da outra parte. Esteja aberto a fazer ajustes para alcançar o acordo desejado. Em resumo, gente, negociação é uma habilidade importante importantíssima no ambiente empresarial. Para isso, definir objetivos claros, pesquisar sobre a outra parte, identificar o poder de barganha, conhecer a arte da escuta ativa, propor soluções criativas, construir relacionamentos sólidos, saber quando ceder, ser flexível, são algumas das técnicas que vão te fazer ser um negociador cada vez melhor. E assim, lhe ajudar a alcançar resultados cada vez mais positivos. E aí, gestor, empresário, você está preparado para desenvolver melhores negociações com o seu time? Atendendo os interesses de lado a lado e atingindo o resultado de todo o grupo? Pense nisso e até o nosso próximo vídeo.